E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com esse copo de coquetel na mão para contar uns causos pra vocês. Então, quando a gente vai contar causos, é bom que a gente tenha bebido um pouquinho, né? Assim, a, gente, a bebida entra, a verdade sai. E nada melhor do que um coquetel, vocês não acham? Então vamos lá na mesa de bar comigo <risos> E eu vou contar alguns micos que eu já paguei em francês Porque claro, né? Você começa a aprender uma língua É normal que tenha algumas situações assim engraçadas Acontece com todo mundo, imagine E sempre tem uma boa história para contar Então vamos lá Uma das primeiras coisas engraçadas que aconteceram comigo foi que eu falei eu troquei a palavra blusa pela palavra galinha o que foi uma situação assim bem engraçada eu lembro fazia pouco tempo que eu tava morando na França e é, me perguntaram ah, vai fazer frio não sei o que, você tá sem blusa aí eu vou falar assim opa não, eu tenho uma blusa na minha bolsa mas assim a palavra blusa em francês se diz pul, um pull. E o problema é que tem esse bendito U que é difícil de fazer, a gente não consegue fazer no começo, né? Demora. E eu na época não conseguia fazer ainda, então ao invés de dizer j'ai un pul mon sac, eu disse j'ai une poule dans mon sac. E o que significa? Não, eu tenho uma galinha na minha bolsa. isso, sem dúvida, é uma coisa um tanto quanto é engraçada. Todo mundo deu risada e eu nunca mais esqueci qual que é a pronúncia certa de blusa. Mas é verdade que pra gente é muito próximo mesmo, hein? Olha que é difícil de pegar assim no começo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, as pessoas, para falar que algo era legal, eles não usavam exatamente se cool. eu via que eles usavam uma outra palavra, e eu comecei a tentar imitar falar aquela palavra, para dizer que era legal, porque eu queria falar que nem eles, né? E eu entendia que eles falavam MARROM como a cor, para falar que legal, ah, que marrom, né? Tipo uma expressão, eu achei que era, poderia muito bem ser. Mas aí depois que eu comecei a falar, querer dizer, né, pra falar, ai que legal, eu comecei a olhar pras pessoas e falar, ah, que marrom isso daí, as pessoas também olharam pra mim e riram. Por quê? Porque não era marrom que eles estavam falando, eles estavam falando marrom, marrom, com A-N-T. Então lembrando que o A-N... Ele é assim, é o que a gente chama de uma é, nasal, nasalizada. Ixi, esse negócio tá fazendo efeito. Meu Deus, tô derrubando tudo. Então, são, a, são as nasais em francês e o A ele tem um som bem fechado. Ele é quase O, mas não é O. Então tem uma diferença, não muito grande, entre ON e ON. E o que eles falam, na verdade, é C'est marrant. Eu não sei falar, na verdade, isso até hoje, gente Eu tenho que confessar isso pra vocês E até aquele vídeo Sobre... que eu falei... O que que eu falei? É... O vídeo sobre trauma, trauma de palavra Esse é o meu trauma Na época eu não queria falar, mas agora que eu tô bebendo aqui Eu vou falar, então essa é a palavra Porque depois que eu descobri Eu fiquei assim, treinando, treinando muito dessa palavra, e peguei trauma Agora, toda vez, antes de eu falar... Eles não falam, né? Laguei a mão, não fala mais a palavra marrom, marrom, marrom, não sei falar, tá? Mas não é marrom, então marrom é a cor, e marrom, marrom, marrom é alguma coisa legal, é uma gíria para alguma coisa legal. Então, outro mico sair por aí falando que tudo era marrom, mas eu queria dizer que era legal. A situação é engraçada. Foi quando eu tava na faculdade Tava na faculdade e t... eu não lembro quem exatamente que era Era tipo uns um... senhores, assim, eu lembro que eles eram bem velhos Que iam vir pra ajudar as turmas a fazerem currículo, né? E era... eu acho que era só as turmas de estrangeiro, não lembro direito Eu nem queria ir, na verdade Então o primeiro dia eu nem levei meu currículo eu Falei, ah não, eu levo no outro dia Achei que eles iam esquecer, não esqueceram e daí foi lá no outro dia, e daí comecei, aí levei né, aí eles lembraram, me chamaram, aí foi lá pra eles me ajudarem no currículo é, porque, porque eu não queria que meu currículo fosse uma coisa muito quadrada assim, sabe? E eles tinham um ar assim bem quadrado, formal, e eu nunca fui muito quadrada, formal, então eu falei Ah, eles vão querer que eu faça meu currículo aqui, uma coisa que eu não quero, então por isso que eu não queria ir Pronto, já contei E, não, mas essa não é a história, né? E... <risos> Na verdade, a história é que eu comecei a conversar, né, falando, porque eu queria meu currículo assim, meu currículo assado, mas eu tava tentando usar uma linguagem, assim, né, mais formal, porque ele era muito formal. E eu tinha aprendido uma palavra recentemente que significava muito, e eu nunca tinha visto aquela palavra, eu não tinha parado pra pensar naquela parada. Naquela palavra, eu queria dizer naquela palavra. E assim, eu não tinha parado pra pensar naquela palavra, porque se eu tivesse parado pra pensar ainda, talvez eu tivesse percebido que ela não era uma palavra formal. Mas aí eu tava lá falando, assim, tentando falar formal, e daqui a pouco eu falei pra ele: Ah, não, mais ça, c'est vachement intéressant. E isso era uma expressão que eu tinha escutado as pessoas falando, porque as pessoas falam bastante assim, só que isso é extremamente coloquial, tá? Vachement tem a palavra vache no meio. Que significa uma vaca, então é a mesma coisa, eu falei, nossa, isso aqui é vacamente importante, é vacamente E aí ele parou e me olhou assim na hora e ele me corrigiu, nossa, eu fiquei com tanta vergonha Ele falou, olha, assim, o seu francês até que é bom, mas você tem que tomar cuidado com os termos que você usa Você não pode falar vachement desse jeito, nossa, eu... <risos> Eu não sabia, gente enfiar a cara e falei, nossa, eu não sabia. Ele falou, não, não, dá pra entender, nem né? dá bem. Que você não sabia, mas lembre que Vachemon, você pode usar très important, é melhor do que Vachemon. Aí depois esse dia eu nunca mais esqueci também. Vachemon é uma palavra que eu já não uso tanto assim, eu queria usar, mas uma vez você foi corrigida e falou: olha, tá certo que era um contexto assim, mais formal, né? Mas é um dos causas também <risos> que acabou acontecendo. E o último caos, que eu acho que é o pior de todos, né? Mas que é a mesma situação da, do primeiro. Porque o primeiro foi... O que foi o primeiro mesmo? Foi da galinha, né? Pul e pula. Então é a mesma situação, porque pra gente é sempre muito difícil de saber quando que é U e quando que é U. Então esse já foi um pouquinho mais pra frente, porque no começo eu não conseguia fazer o U. Né? Não conseguia. E depois, quando eu comecei a aprender... Como que fazia o U? Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu colocava o U em todo lugar. Em todo lugar onde tinha a letra U e onde era U mesmo, eu ia lá e dizia U, porque eu tinha aprendido a falar. Aí não deu outra, né? Deu um mico. O mico foi... na, na, na frase... no na, <risos> que que foi? O mico foi na... quando eu falar muito obrigada, merci beaucoup, normalmente a gente diria merci beaucoup... Certo? Tem muito segredo para brasileiro. Não tem muita, muito som diferente ali, não. Mas como eu aprendi a falar o U, eu, eu resolvi falar merci beaucoup. Isso não só está errado, como forma uma outra palavra, tá? Então, vocês já devem ter visto um vídeo que eu fiz sobre como falar bunda em francês. Bunda e chato, Se Vocês ainda não viram. cartão aqui em cima é o teu, teu pedido. Mas... Então, bunda, uma das maneiras que a gente pode dizer bunda, uma bem informal, é que Simplesmente que. Se escreve C-U-L, né? Mas se, diz, se lê Q. E lembrando que bo significa bonito. Então, quando eu falo merci beaucoup, eu não tô falando muito obrigada, mas eu tô falando obrigada, bunda bonita. <risos> Tá, até que eu falei isso. E um dia me respondendo, não. Você não pode falar merci beaucoup. Beaucoup, não é isso. Beaucoup é isso daí que você tem, ainda levei uma cantada, pois é, pois é, isso é um boku, mas se não é boku, beaucoup, boku. Beaucoup. meu Deus do céu, eu fiquei tão vermelha, eu não sabia onde enfiar a cara, eu lá achando que tava, nossa, bombando no francês, a rainha da língua francesa e me leva uma dessa. nossa, eu acho que eu, eu fui pra casa depois, eu não, eu não sabia mais, Pode enfiar a cara, bom, mas pelo menos tenho história pra contar, né, normalmente não falo muito sobre isso mas hoje que a gente tá aqui nesse nosso papo descontraído, papo com um coquetel aí, me abri, contei aí meus micos pra vocês, se vocês também tiverem mico, vocês podem escrever pra mim assim eu não me sinto tão sozinha <risos> nos micos, porque eu sei que todo mundo deve pagar, né, eu espero acho que não só saiu, né gente? <risos> Bom, obrigada por terem acompanhado esse papo comigo até aqui, agora eu vou terminar meu coquetel e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que hum, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês e até a próxima... Ah, like no vídeo, deixa like no vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!